Essa próxima canção, pra aproveitar, já quero chamá-la segundo convidado, no caso a convidada. E eu tava querendo uma voz feminina pra gravar comigo essa canção, que se chama Porquê. E, putz, fiquei ali, quem seria e tal, quem combina e tal, foi que a produtora da Vouvê, minha querida amiga Silvana Ramalete. conhece a Luz Marina? Então, senhoras e senhores, vocês vão conhecer agora, para quem não conhece, Luz Marina... Devagar eu te espero Cedo por a mesa já não faço lugar eu te nego Hoje ainda te quero Amanhã já não sei mais Nesse inferno que se fez E que machuca minha paz Eu te espero See